Assim, você não vai, vídeos, assim, ah, eu não eu não vai dar Eu quero Eu se... quero saber de eu trabalho, isso? de curso. Eu não quero saber de bosta, de vídeo, de, de videogame, de joguinho. Eu quero ver trabalho. Faculdade, essas.. BOSTA NÃO dá FUTURO PRA VOCÊ, vai SAI sair, DESSA MERDA de, ...de casa, cê não tem amigos, Por isso que é não um vai sair, vai corta esse cabelo ele tá cara que eu tá seu pai ah, lá o moleque que fez a mesma roupa, é viado né? Ai, Se quer salvar essa gente, pode me empoderar Pode parecer, mas isso aqui não é o um loop infinito. Você pode até perceber que isso aqui já faz um tempinho, né? Quatro meses. Pera aí, vamos agitar isso aqui que tá meio feio, mano. Não, isso daqui não é um loop infinito. É um é um Todo dia eu tenho que vir aqui e arrumar as merda que esse moleque faz. Sim, isso daqui é a corta-parede... E sim, ela tá quebrada E você pode achar bem legal quando isso acontece nos filmes, nas séries Nossa, é extraordinário Mas como isso aqui é na minha vida Isso aqui acontece diariamente Onde, onde a minha vida é um personagem ou é vida real E fica nisso Não é legal, cara, cá é entre nós Ser um personagem na visão dos, das outras pessoas Só que é sua vida Isso é uma merda Vamos passar um desodorante nesse braço que você tá fi Nossa, você é um menino que faz vídeo? Sou Isso aqui não é só aleatoriedade, não né? é um mocho, tipo, oxo, uau No sense, ele faz graças sabe? Meio que Me consolidando com o que eu quero fazer e o que eu quero mostrar Eu não quero só pegar uma câmera Colocar aqui falar, fala, No vídeo de hoje Vou trollar minha mãe esse tempo sem postar vídeo é um bom tempo. Eu falei 5 meses, mas já foram 6 meses desde o primeiro vídeo. E nesses 5 vídeos, cada um foi evoluindo, um após o outro. Pode não parecer, pode ter parecido com a gente tendo um parte, uma testa. E, tipo assim, eu tô meio confuso ainda, sabe? Do que eu quero mostrar, o que eu quero falar, o que eu quero expressar aqui, sabe? Mas eu ainda vou... Vou que eu consiga, sabe trocar aquela troca de ideias de eu fazer um vídeo de 26 minutos e a pessoa responder o emoji de <risos> mim e pra fora é isso que eu quero pra minha vida e você ainda tá se perguntando o que eu tô fazendo aqui e eu vim com a resposta eu até tenho umas ideias de vídeo sabe, mas sei lá, cara eu demoro muito pra editar, eu faço um bagulho eu quero fazer um negócio bonitinho sabe, o um negócio ó você assistir e ó que merda Esse é um momento da minha vida que eu tô, cara é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é a escola que acabou vai fazer faculdade? você vai trabalhar? você vai fazer o que da sua vida? Ah, você já tem 18 anos quando eu comecei o canal eu tinha 17 e agora eu tenho 18 sabe o que, que mudou? nada é porque eu quero sempre trazer algo novo Algo pra entreter, trazer coisas novas, trazer... Acho que é isso que eu tinha pra falar. Ou tentei falar. É porque a minha mente é um pouco meio... Tipo assim, eu não quero seguir a regrinha dos três primeiros passos para estourar no YouTube. Primeiro, faça um vlog. Segundo, faça um vlog. Terceiro, faça no tamo em 2015, cara. A gente fala... Minha primeira vez na escola. Ah, já foi legal. O 2015 aqui era estourado. Era muito bom de assistir uma pessoa deixando a tela em preto e branco e falando baixinho e a gente ria. As coisas mudam, mas eu não sei o que eu quero mostrar. Eu sei que tem muita coisa na minha cabeça e é muita coisa ao mesmo tempo. Então eu tento tentar reunir isso em um vídeo. Mostrar e entreter você Vou tentar fazer isso aqui ó, um 4% de sorriso. Isso para mim já é o satisfatório. para mim, eu já tô feito. Para mim, para pensar, a câmera mesmo no sentido ela tá gravando o um momento, o um tempo, sabe? Tempo tá acontecendo isso aqui agora. Você não sabe quando que eu tô fazendo esse vídeo e eu não sei quando você vai assistir. Tipo assim, é muita coisa que tem que eu nem sei porque que tem. A Alexa, por exemplo, é um bagulho que eu não entendo. Ela é só um robô que guarda todas as suas informações, todos os seus dados pessoais, tudo que você fala ela vai guardando, não só ela, mas sim todas no mundo globalmente. E você tá lá trocando ideia com uma inteligência artificial. Você já parou pra pensar nisso? É um pedaço de metal! Mas tipo assim, você colocar um negócio assim e falar, Alexa, acender luzes. E ela matar seu vô que tá abrindo a garagem. Muita coisa não faz sentido atualmente. E as pessoas só não tem coragem de falar. Não, eu não vou ser um monarque da vida e ter liberdade de expressão. Você fala bosta e depois falar pô. Tipo assim, hoje em dia se você usar Rolon em vez de rexona ou vice-versa. Você é cancelado porque não sei. Esse mundo de perfeição, de horror oh, eu não faço nada com... Não, você faz bosta. Você só não expõe as suas bostas. Só não queira julgar os outros, cara. Só quem tem isso é Deus. Eu não quero ser certinho, eu não quero lacrar, eu não quero lacrar, nega. Eu não quero lacrar. Acho que eu já estou extrapolando um pouco de falar, sabe? Eu já, se eu continuar aqui esse vídeo não vai acabar. E eu vou falando e eu vou indo embora, filho. E eu não vou parar. Eu não vou parar nem tão cedo. Se a câmera já parou de gravar as vinte vezes então algumas coisas tá cortada aqui eu tô falando uma coisa e vai para outra porque se gravar mais do que oito segundos a câmera fecha e eu espero que vocês tenham entendido um pouco da minha mente como funciona porque é muita coisa ao mesmo tempo então às vezes acaba parecendo que é aleatório mas não eu quero trazer um negócio bom é por isso que eu até demoro um pouco para trazer eu quero trazer um negocinho, assim, E é isso, cara Eu não sei como que encerra o vídeo De verdade Se eu... Tem? Aí, ó Hã? Tem bisneto Hã? já, ó? Hã? A tá estragado? Ovo, né? De novo Day and night.